Olha, o primeiro erro que você pode estar cometendo, isso é independente de onde você compra, se é loja física, loja online, é você comprar algo que você não precisa para agradar alguém. Que você não gosta bem essa frase já é meio batida mas muita gente faz isso sabe compra uma coisa que não precisa para parecer bem para pessoas que elas não gostam então partindo do pressuposto aí da educação financeira essa daí é a pior coisa que uma pessoa pode fazer e isso infelizmente tem muita gente que comete esse erro né então a gente vai agora para o número 2 e o segundo erro que as pessoas cometem é não pesquisar direito né aqui na internet a gente tem eu vou mostrar aqui para vocês a gente tem esse site, que é o Zoom, você consegue? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, clicar nessa geladeira aqui. E aqui ele me mostra já todas as, as lojas aqui possíveis: que, qual os valores de cada loja, né? Olha só: Americanas, Extra, ele vai mostrando todos os valores aqui das, das lojas. A gente também tem o Buscapé, que é o mesmo esquema dele, de pesquisa, e tem o. O Google Shopping, né? que só, todo, esse aqui é mais fácil, provavelmente seja já usa. Você só digita aqui o, o que você deseja e vai aparecer para você. E o terceiro erro que as pessoas cometem é ser afoito. Bem, a pessoa quer o quanto antes aquilo ali que chegue rápido na sua casa, então ela acaba pagando um frete caro. Normalmente os sites tem é, duas ou três opções ali é, do valor de frete, às vezes até um grátis para receber em 20 dias e, e um pago para receber em 10. E tem muitas pessoas que não se planeja E acabam pagando caro por um frete Que era só a pessoa esperar um pouquinho mais É só ter se planejado um pouquinho melhor E o quarto erro que as pessoas cometem É não comprar numa data de, Que realmente tenha promoções Tipo a, o Amazon Prime Da Amazon e a Black Friday Que junta vários, várias Plataformas, várias lojas E ali eles fazem uma promoção geral para compras Outra data também que não tem Um nome específico é a Começo de janeiro até o mês de janeiro, porque normalmente as, as vendas que não ocorreram no Natal, elas eles vão para renovar o estoque, seja de roupa, seja de eletrônicos. Ele, em janeiro estão renovando o estoque e estão vendendo o que não venderam no Natal. Então são datas assim que você tem que buscar para fazer suas compras, principalmente quando é compras maiores, né? tipo geladeira, televisão, ar-condicionado, essas coisas desse tipo. E o quinto erro que as pessoas cometem é não comprar em lojas confiáveis. Bem, você tá pesquisando na internet e às vezes você cai num site ali que você não conhece, nunca ouviu falar, mas aí o produto que você está procurando aí tá na metade do preço ou por aí, e aí você fica atentado ali para comprar esse valor. Então não dê esse mole porque pode ser um golpe, né? Você de repente vai utilizar aí, vai fazer essa compra, e vai acabar perdendo dinheiro porque não é um site confiável não é uma coisa conhecida então se você vê uma, uma promoção tentadora aí em algum site desconhecido não caia nessa né isso aí é básico simples é tipo aquele golpe da aliança que o cara chega com, com uma aliança falando que acabou de achar uma aliança dizendo que é de ouro e tal e aí sendo que isso daí já é tudo armado por ser um golpe claro e aí a pessoa, ele chama alguém e tal, e fala, olha, achei essa aliança aqui, ela deve valer, sei lá, uns mil reais. Ah, me dá qualquer 50, 100 reais aí, já resolve e tal, eu não, não sei fazer essas coisas, não sei vender, não sei, sabe? Essas frases batidas já, sabe? E aí a pessoa acaba comprando aquela aliança ali, achando que vai se dar bem, e acaba se lascando, sabendo que não é de ouro, não é nada disso, né? Bem, é importante que você fique até o final desse vídeo, porque é você que vai estar tá ganhando assistindo todo ele, porque você vai aprender coisas que você não conhece, provavelmente. E a última dica é a mais importante, porque ela vai te dar um, um ganho maior em todas as suas compras aí pela internet. O sexto erro que as pessoas cometem é comprar na sexta, no sábado ou no domingo. Isso depende um pouco do, do site que você está comprando. O exemplo que eu vou te dar é do Mercado Livre, né? O Mercado Livre, é, se você compra ali sexta, sábado e domingo, a pessoa só vai postar a sua venda na segunda-feira, provavelmente. Então, vai ser, é, você, esses três dias ali, você vai perder praticamente de, de trânsito que você poderia estar tá tendo do seu produto, né? Você comprando nesses três dias, você já vai estar tá tendo um, uma perdinha nesse trânsito aí, e perdendo tempo, de certa forma, né? E aí, o que eu tenho que falar, a melhor, melhor data para você comprar seria quarta ou quinta, terça, quarta e quinta, pode ser. Porque na segunda-feira, o cara vai ter muitos pedidos para poder entregar de sexta, sábado e domingo. Como eu falei, ele entrega tudo na segunda, vai fazer postagem e tudo mais. E aí, não é uma data boa para você comprar, que ele não vai estar tá processando no mesmo dia, né? Então se você comprar de terça a quinta-feira, logo pela manhã, dá tempo de o cara postar no mesmo dia. Então aí você acelera aí a chegada do seu produto. O sétimo erro que as pessoas cometem também, é, o mesmo exemplo aqui sendo o Mercado Livre, é, você não vê a reputação do vendedor. Bem, o, o Mercado Livre é uma plataforma que as pessoas vendem o produto lá então você tem que ver a reputação do vendedor daquele produto porque se você vê uma reputação ruim você já nem compra porque é possível que o seu produto atrase não venha que vamos dizer o cara não teve dez vendas teve cinco vendas e você está querendo comprar uma coisa de, de, de alto valor com ele então você vai ter algum tipo de prejuízo nem né? que seja de tempo ou até mesmo de dinheiro e o oitavo erro que as pessoas cometem é comprar no lançamento Sempre, cara, esse é um vacilo muito grande, é uma, a pessoa cria uma necessidade naquele momento que ele não tinha antes de, daquele produto ter lançado, então ele acaba gastando aí um valor desnecessário no lançamento, é igual comprar carro zero, né? isso aqui vai dar, dar problema se eu falar comprar carro zero agora, mas vamos lá, continuando, é, quando você compra no, no lançamento, você está pagando um preço muito alto por só ter a, a novidade do momento. E tipo um exemplo, o celular depois que passa um ano ele já caiu mais de 40% do valor dele e ele não vai ser o pior celular do mundo, ele vai ser ainda o top. Você comprando um hoje um celular que tem um ano, um ano e meio aí ele, dos tops, ele ainda vai continuar sendo top. No, no, o próximo que vem não vai ser tão superior a ele, você vai conseguir fazer praticamente tudo que, que o mais moderno faz, entendeu? Então não compre no lançamento, aguarde, seja cauteloso e seja paciente. E o nono erro que as pessoas fazem também é comprar à vista. À vista e ainda ou no, no boleto ou no pix. Isso daí não, cara. Não faça isso. Calma. Não faça isso. A primeira parte da educação financeira é você comprar algo, quando você quer comprar algo, né, você ter o dinheiro para fazer aquela compra total, comprar realmente à vista. Você precisa ter esse dinheiro, essa é a parte da educação financeira. Isso era bom antigamente, você comprar as coisas à vista, porém hoje em dia tem várias formas em que tem coisas melhores do que isso, do que você comprar 100% à vista e tendo esse valor. Você pode me falar assim, ah, mas eu não tenho o limite para poder comprar no meu cartão esse esse produto. O que acontece é que isso aqui dá um vídeo inteiro, então eu vou só resumir. Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre isso, você comenta aqui embaixo que aí eu faço. Porém, olha só, é, agora tem várias plataformas, vários bancos em qual você investe um dinheiro e esse dinheiro é convertido em valor é, em crédito no seu cartão de crédito. Então, o que acontece se você comprar à vista? de pix ou boleto, quando você pagou já era, acabou a compra, você não ganhou nada com isso e se você faz isso, você pega esse dinheiro, investe numa plataforma, num, num banco digital, principalmente que tem essa modalidade. Você vai gerar esse, esse valor no seu cartão de crédito. E esse valor que está. Que tá, esse dinheiro seu, ele está rendendo durante todo o prazo aqui da, da compra que você queira, entendeu? Então, se você, vamos supor, comprou é, algo no valor de 5 mil e você tinha esse, esse valor guardado. Essa é a educação financeira, mais uma vez falando. Ah, então você vai deixar esse, esse valor de 5 mil rendendo durante os 5 meses, que, os 5 ou 10 meses aí que você comprou essa, essa coisa parcelado. Então você vai pagar no final muito mais barato do que você iria pagar se você pagasse à vista. Tá entendendo? Isso daí é um truque básico hoje em dia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E o décimo erro que as pessoas cometem comprando na internet é comprar algo parcelado com juros. Cara, não, não faça isso. Se você está pensando em fazer o, o que eu falei no, no item 9, né? Mas aí você parcela e com juros. Não tem como o seu rendimento render mais do que o juros que você paga de uma parcela. Então aí você vai perder tudo que você está investindo. Se você for comprar parcelado, você tem que comprar sem juros. E no caso, se você ganhar um desconto muito grande à vista Aí você paga realmente à vista né De 5% a 10% já é alguma coisa muito boa Para você ter de desconto no pagamento à vista Então você tem que analisar bem Nunca pagar juros, nunca correr de juros né Se você é o mesmo valor que você vai pagar em 10 vezes E o mesmo valor à vista Então você divide em 10 vezes E faz o que eu te falei Investindo o valor que você teria Para poder pagar esse, esse produto Agora todas as peças se encaixaram o décimo primeiro erro que as pessoas cometem é ter medo de comprar na internet ou ter medo de ter um cartão de crédito. É, elas imaginam que qualquer pessoa vai poder roubar os dados dela, vai poder é, roubar tudo que ela tem. Não é bem assim, as coisas não são bem assim. Até mesmo se pegarem seu cartão de crédito e clonarem... Ah, quem, quem tem que te devolver todo o dinheiro o dinheiro é o banco Porque de certa forma foi um vacilo Que eles deram Foi problema de segurança deles e não seu Então você não precisa ter medo De usar cartão de crédito Você não precisa ter medo de comprar pela internet Você tem que quebrar esse paradigma aí de, de medo por cartão de crédito porque assim se você tem um se você não tem um cartão de crédito por medo de não confiar em você aí fica complicado né aí tá na hora de você pegar se estudar estudar coisas para poder aprender a lidar consigo mesmo né aí fica fica difícil de te ajudar dessa forma então não tenha medo de comprar pela internet é muito melhor hoje em dia você vai pagar muito mais barato que se você comprar numa loja física até porque se você comprar numa loja física você vai ter muitos custos a mais é referente aquele produto. Muitos custos a mais embutidos naquele produto, como o aluguel de uma loja. Uma, o aluguel de uma loja é, numa avenida aí movimentada é, é super caro, diferente de um depósito que fica escondido em algum lugar que você não sabe nem onde fica. É muito mais barato o depósito escondido, que vai ser dali que vai ser o seu produto é, enviado da internet, do que uma loja na beira da praia. É, super movimentado entendeu então isso daí já é tudo embutido no valor do produto então você já fica esperto nesse sentido por isso que eu eu sempre busco comprar coisas pela internet que é muito mais em conta eu estou entendendo tudo agora eu vou ficar de olhos abertos bem como já de costume o celular acabou parou de gravar aqui o vídeo e a gente vai voltar ainda bem que parou a hora é, no décimo segundo. Então, o décimo segundo erro aí que as pessoas cometem é não ter o cartão ou escolher o cartão certo para fazer cada compra, né? E, tipo assim, cada plataforma tem o seu cartão de crédito e... Muitas das vezes, cartão de crédito está é sem anuidade. Então, isso aí vai te beneficiar muito. O exemplo que eu posso te dar é da Magazine Luiza, né? Que tem um cartão de crédito que dá 4% de cashback e não tem nenhuma anuidade. Então, isso aí é muito bom para quem tá querendo comprar pela internet. Porque você tem que analisar, primeiramente, se é, é aquela empresa te dá um cartão sem anuidade que não, não vai te pesar no bolso, né, para você só apenas ter ele e conseguir alguns benefícios. Então você tem que ficar atento se o cartão te dá é, o benefício e não tem anuidade ou se ele te dá benefício e tem anuidade. Às vezes dependendo da situação até compensa você pegar o cartão com anuidade, mas aí é tudo uma análise, todo o conhecimento que você precisa ali buscar para poder aprender melhor. E o décimo terceiro e mais importante erro que as pessoas cometem hoje em dia é não ganhar cashback nas suas compras online, cara. Isso daí é uma coisa tão... Por volta de 95% da população não faz isso. Não se utiliza do cashback na hora que compra pela internet. Então, isso daí é um dinheiro que muita gente está perdendo. E aí, isso aí já era. Você não comprou, não ganhou cashback, já era. Você poderia estar tá economizando um dinheiro que ia fazer a diferença para você no longo prazo. Nem no longo prazo, no curto prazo mesmo. Isso aí ia fazer uma diferença, porque dependendo da compra, você ganha 10, 15, 20, 20% de cashback aí tranquilamente, não é? E aí você poderia estar tá ganhando esse dinheiro, podendo comprar outras coisas, adquirir outras coisas e acaba perdendo um dinheiro que que já era, foi embora. E as três plataformas que eu quero te mostrar é a Melios. primeiramente, você ganha aqui quase todas as plataformas de compra você consegue? Tem seu cartão de crédito. Que você, se você comprar aqui pelo site, você ainda vai ganhar mais um por cento de bônus. Então, vai dar no total aí 0,8% do cartão em qualquer das suas compras. Mais um por cento no site. Então, vai dar até 1,8% de cashback. Aqui também tem esse o cupom Cuponomia. É mais um site aí que você pode aí ficar é, conferindo em qual dá mais cashback, é né, Comparando aí entre melhores. Cupomonomia e o MyCashback também é outro site que é, são desse, desse mesmo nicho de compras online que você pode ganhar cashback. Então quando você for fazer uma compra, você analisa aqui os três, qual que está dando mais cashback. Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui de cada um, e você vai, se você se inscrever por esses links, você vai estar tá ganhando 5 reais e podendo indicar também outras pessoas. É, no, no MyCashback você ganha 5 reais por indicação no Cuponomia também 5 reais e no Melios normalmente varia e a última semana agora estava dando até 50 reais por indicação é, eu não sei até quando vai então mas o normal dele é, é, é 20 reais por indicação e a dica bônus que eu tenho para te passar eu vou te mostrar agora a gente já vai aqui direto para o site da Americanas e aí que a gente pode já ter um compilado de tudo que a gente aprendeu hoje não é e aí eu vou te mostrar o que? O, a dica bônus é, é o seguinte, aqui você pode comprar pelo ami Digital, se você comprar pelo ami Digital, você vai ganhar é, 10 reais de volta. Como eu falei, eu não pesquisei aqui sobre essa é televisão, se é o produto mais barato, se não pesquisei sobre isso por enquanto, é só para te dar um exemplo. E aqui eu estou no computador, a gente tem a parte aqui da extensão da Melius. Se você ativar a extensão da Melios, você vai ganhar 5% de volta na Americanas. Como a Americanas é, é um parceiro da se você comprando com o cartão da Melius, você vai ganhar 0,8% de cashback no cartão. E como é o parceiro, você vai ganhar mais 1%. Então você vai ganhar 6,8% do valor total dessa compra, mais os 10 reais que seria no AME Digital. Então você consegue combinar o AME Digital o aplicativo da Melios e o cartão da Melios são três cashbacks que você vai comprar, você vai ganhar nas suas compras e aqui tem um exemplo aqui rápido, né? Se você quiser receber em casa você vai pagar R$ 9,90 e se você retirar na loja você vai receber grátis, é possível que você receba antes até. É mais um exemplo de como você pode economizar aí mais R$ 9,90 se você, se você se programar para buscar o seu produto em um certo momento que você já precisa sair de casa. Então você vai estar tá economizando esse R$ 9,90 e como eu falei, possivelmente chegando antes do produto nas lojas é mais fácil chegar. Até porque é, para entregar na sua casa às vezes você depende do Correios ou de outra empresa que faça essa essa movimentação do, do seu produto eu estava cego mas agora eu estou enxergando agora tudo vai mudar pessoal então comenta aqui se você cometeu algum desses erros já se você aprendeu alguma coisa hoje é importante que a gente tenha esse, essa conversa aqui você converse aí comigo através dos comentários aqui o youtube precisa entender que esse vídeo é relevante para pessoas então é bom que você também compartilhe com pessoas que que compram pela internet que provavelmente elas possam aprender alguma coisa com isso então eu vou fazer o que agora? Eu vou deixar mais dois vídeos aqui do lado para você fazer um cashflix. E poder mais, ver mais vídeos aqui do canal e poder aprender coisas novas. E como ganhar mais cashback, como ganhar dinheiro com aplicativo, com a internet. Eu vou deixar aqui do lado para você aprender mais coisas, beleza? Não esquece de ver mais vídeo vídeos. Não esquece. Até a próxima. Valeu!